Fala pessoal aqui desse canal, tudo bem com vocês? É pessoal, estamos aqui mais uma vez aí, trazendo essa notícia aí do assunto que tá repercutindo no dia de hoje não tem como falar sobre outra coisa no dia de hoje a não ser da morte da nossa ilustre cantora aí, Marília Mendonça cantora aí que deixou muitos assustados, pasmados com essa notícia aí muitas pessoas não esperavam, na verdade ninguém esperava todo mundo tá... O dia tá mais triste, o dia tá mais escuro, mais fazer o que? A vida. Segue, pessoal. E o que eu tenho pra falar pra vocês aqui no vídeo, que apesar dos pesares, tudo que aconteceu aí, que a gente possa ter fé aí, que as coisas vão melhorar, que a família vai se recuperar desse momento difícil que eles estão passando. E falando em família, a família aí, é, em nota, avisou aí que o sepultamento da Marília Mendonça está programado para amanhã, pessoal. Não é certeza ainda, não é um checkmate, não tem nada 100% decidido, mas o que tudo indica é que o sepultamento vai acontecer amanhã, a partir das 16 horas, pessoal, tá certo? O velório vai estar tá ocorrendo nesse momento, a partir das 16, e o sepultamento vai ser depois das 16 horas. Não se sabe realmente se o sepultamento vai ocorrer amanhã, no dia de sábado, ou no domingo pela manhã, pessoal. Porque a perícia ainda tem que fazer muita coisa com o corpo e tudo mais. Tem que fazer alguns testes, alguns estudos. Então pode ser que o corpo não esteja liberado para amanhã à tarde, pessoal. Mas tudo indica que pode ser amanhã ou no domingo pela manhã. Então fica aqui no canal acompanhando tudo certinho aí. Que a gente vai passar todas as informações para vocês aí. Sobre o velório da nossa ilustre aí, cantora Marília Mendonça. Eu vou estar passando todos os detalhes para vocês aí. Assim que eu for recebendo aqui, eu já vou passando pra vocês. Então já vai acompanhando o canal aqui que eu vou deixar vocês muito bem informados sobre tudo. E mais uma vez no final desse vídeo eu venho pedir pra vocês... Eu não tô pedindo like, não tô pedindo curtida, nada, nada disso. A única coisa que eu venho pedir pra vocês no final desse vídeo mais uma vez... É que vocês orem pela família da cantora, pelo filho da cantora que ficou, pelo marido e tudo mais... Pelas pessoas que eram próximas dessa cantora, pela família... Do piloto, do copiloto, do, do gerente dela e das pessoas, do assessor e tudo mais. As pessoas que também partiram, é, infelizmente, nesse acidente. Então, ore pela família dessas pessoas que perderam as suas vidas nesse acidente. Para que Deus possa confortar essas famílias e trazer um consolo nesse momento tão difícil e tão triste, tá bom? Então, é isso que eu peço para vocês. Até o próximo vídeo aí que eu venho trazer todas as informações sobre esse trágico caso que acabou de acontecer no dia de hoje.